Boa noite, estamos de volta nesse Shabá E quem vai compartilhar a palavra com a gente Uma palavra de Jesus Hoje é o Eduardo, em João capítulo 12 O resumo do ensino de Jesus E Jesus clamou, dizendo Quem crê em mim, crê Não em mim, mas naquele que me enviou E quem me vê a mim Vê aquele que me enviou Eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas Se alguém ouvir as minhas palavras E não as guardar eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar e sei que o seu mandamento é a vida eterna as coisas pois que eu falo como o pai me tem dito assim falo olha o que eu entendi aqui é que Jesus diz o seguinte que quem crê nele não crê realmente nele mas sim ao pai dele né que é mais conhecido como Deus um dos princípios que Jesus coloca nessa palavra é que ele veio como a luz do mundo então isso significa que o mundo está em trevas e Jesus vem trazer luz para toda essa escuridão. Na medida com que a palavra dele vem trazer luz para nós, a gente tem duas opções. Ou a gente obedece ou a gente desobedece. E aí Jesus diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo. Então, que interessante, né? Aparentemente Jesus está sendo flexível aqui. Ah, se eu não quer obedecer, fica tranquilo. Eu não vou julgar você. Mas tem alguém que vai julgar a gente. Quem vai nos julgar? Jesus explica aqui que quem rejeita ele, na verdade, é quem rejeita as palavras dele. Então, quando a gente rejeita as palavras de Jesus... Então Jesus não nos julga, mas a palavra dele vai nos julgar no último dia O padrão de julgamento, a referência de julgamento não vai ser a Constituição Não vai ser a palavra do pastor fulano de tal Não vai ser a Bíblia em si, porque tem muita coisa na Bíblia Mas o que Jesus está dizendo aqui? Que a gente vai ser julgado conforme a palavra dele Conforme as palavras de Jesus é, Essa é uma palavra importante porque Falar, ah, eu não, não sou como aquele outro que rouba Que faz coisas erradas, vai para o mundão né? Ou às vezes a gente é muito preocupado com o que as pessoas pensam né? Se as pessoas pensam bem de nós, então a gente acha que a gente está bem Ou se as pessoas falam mal de nós, a gente fica inseguro Mas essa é uma palavra importante porque Jesus fala que Nada disso tem importância, né? Quem vai nos julgar no último dia são as palavras dele. Se a gente decidiu obedecer e viver de acordo com as palavras dele, vamos ver, vamos ser absolvidos. Agora, se a gente não obedeceu, independente se a gente se achou melhor que os outros, se a gente era bem visto pelas pessoas, isso não tem importância. O que importa é se a gente viveu de acordo com as palavras de Jesus. Diante disso que Jesus falou, na verdade, se as palavras dele vão ser o nosso juiz no último dia então na verdade não importa a minha opinião não importa a sua opinião e por isso que a gente não fica disputando o que cada um pensa, o que cada um acha o que cada um acredita porque o referencial para esse julgamento já está estabelecido para o último dia e para você que está aí com a gente, nós partimos o pão, graças a Deus agradecemos pelo o de Jesus, amém